Para tentar enfrentar a Mercedes em 2021, a Red Bull se fortaleceu. Depois de muito apostar em seu programa de jovens pilotos, a esquadra decidiu olhar para fora da caixinha e encontrou em Sérgio Pérez uma opção para formar dupla com Max Verstappen. As coisas não saíram bem como Helmut Marko e Christian Horner imaginavam, mas o avanço do carro deste ano mascarou a temporada irregular que o mexicano faz ao lado de um consistente Verstappen. O fato é que a Red Bull talvez tenha sido a equipe que melhor aproveitou os efeitos da pandemia no que diz respeito aos regulamentos da Fórmula 1 Como as regras permaneceram praticamente inalteradas, grande parte das soluções encontradas na temporada passada foram atualizadas para essa, e a equipe austríaca teve uma grande sacada ao promover uma mudança pontual em seu RB16B, que acabou por colocá-lo em pé de igualdade com a rival Mercedes. Aliás, na maior parte desta primeira parte do campeonato, os taurinos estiveram à frente por ter nas mãos um carro versátil e muito rápido. A verdade é que o time dos energéticos entendeu melhor o corte no assoalho promovido pelas regras. Além disso, soube driblar a redução da pressão aerodinâmica, outro elemento reforçado pelo regulamento. A Red Bull encontrou um caminho dos mais interessantes, aproveitando o conceito do rake mais alto, para tanto, os energéticos utilizaram as fichas de desenvolvimento disponíveis para mudar a caixa de câmbio. Essa decisão permitiu uma alteração fundamental da suspensão traseira, dando a chance de um melhor entendimento do assoalho e difusor. A solução aumentou um downforce e tornou o carro mais equilibrado, e o mais importante, veloz em todo tipo de pista. Os testes coletivos no Bahrein serviram como um sinal do que viria pela frente. Isso se confirmou logo na primeira classificação do ano, quando Verstappen colocou quase quatro décimos em cima de Lewis Hamilton. Na corrida, Max impôs um ritmo forte, mas acabou virando refém da afobação e perdeu o primeiro assalto para o inglês e a Mercedes. Inclusive, foi na dividida da curva 4 que a Fórmula 1 notou que aquele seria o grande duelo do ano. Só que mesmo tendo uma arma poderosa, a Red Bull derrapava em decisões inquietantes e erros. O holandês pecou por exceder os limites de pista e pagou caro por isso no próprio Bahrein e em Portugal. Na Espanha, tal como em Sakhir, a equipe taurina cometeu vacilos ao deixar de reagir à estratégia da rival. Não à toa, Hamilton venceu essas três provas. Apenas em Imola, Max foi capaz de se impor, enquanto isso. Pérez enfrentava problemas para se adaptar à nova equipe e ao carro em si. E a esquadra dos energéticos precisou esperar até o fim de maio para provar o quanto entendeu melhor as regras. A partir de Mônaco, o time empilhou cinco vitórias em sequência. Quatro com Verstappen, Monte Carlo, França e as duas provas na Áustria, e uma com o um mexicano, que dava pinta de ter, enfim, se encontrado após vencer no Azerbaijão. Só aí, a equipe somou mais triunfos do que nas duas últimas temporadas juntas. Quer dizer, não dava mais para duvidar da campanha pelo título. A vitória em Porricar, um circuito em tese da Mercedes, gerou uma frase profética de Christian Horner. Se vencermos aqui, então poderemos vencer em qualquer lugar. Ao fim da rodada dupla no Red Bull Ring, Verstappen comandava a tabela de classificação com incríveis 32 pontos para Hamilton. Nesta fase, a Mercedes se viu em apuros, sem conseguir tirar desempenho do seu W12. Atrás da rival, os alemães passaram a atacar, reclamando e questionando os avanços técnicos dos taurinos. A bronca foi grande e ecoou nas salas da FIA. Toto Wolff se queixava de asas flexíveis dos adversários e isso fez os comissários olharem mais de perto o carro austríaco nada foi constatado de fato. Depois, o chefão da Mercedes e Hamilton passaram a falar sobre o motor novo da Honda, insinuando um ganho irregular de potência. Sobre isso, não houve qualquer interferência da entidade que rege o esporte. Essas questões foram levantadas na esteira de uma performance impressionante de Max e seu RB16B. O carro mostrava enorme velocidade de reta, resultado de uma configuração aerodinâmica mais extrema. A Mercedes, nessa fase, foi obrigada a reconhecer o melhor desempenho da concorrente e, depois de quase jogar a toalha, decidiu investir em atualizações, tal qual a Red Bull vinha fazendo. Foi nesse ponto da disputa que o cenário mudou para os energéticos. O GP da Inglaterra foi um marco e vai ressoar por muito tempo. Silverstone recebeu o primeiro teste das corridas de classificação. Hamilton brilhou na decisão das posições na sexta-feira, enquanto Verstappen superou o adversário na prova curta do sábado, mostrando que, apesar das novidades do carro alemão, a Red Bull seguia muito forte. Acontece que, na corrida verdadeiramente dita, a história foi um pouco diferente. Mais uma vez. Os dois dividiram a primeira fila e passaram boa parte da volta inicial andando praticamente lado a lado até o inevitável toque na Copse. Na tentativa de ultrapassagem, Hamilton tocou a roda traseira esquerda de Max, que tentava endurecer a disputa. Resultado: O holandês rodou, escapou na brita e bateu com força na barreira de proteção. Acabou com o carro e foi para o hospital por precaução. Lewis seguiu, mas foi punido. Os comissários entenderam que o heptacampeão teve mais culpa pelo incidente. A corrida precisou ser interrompida. No reinício, Hamilton impôs um ritmo forte, pagou a sanção e levantou a torcida com uma atuação de tirar o fôlego. Ele venceu a corrida depois de uma ultrapassagem em Charles Leclerc, que lembrou muito a manobra realizada na volta 1. Enquanto isso, os taurinos enfurecidos se voltaram contra Hamilton. A Red Bull endureceu as queixas compartilhadas depois por Verstappen. Os energéticos ainda foram mais longe, decidiram pedir uma punição maior a Lewis e, para tanto, tentaram reproduzir as condições do acidente usando um dia de filmagem na própria Silverstone com Alex Albon ao volante. Levaram os dados a simulador, tudo como maneira de fundamentar o argumento de que Hamilton não seria capaz de fazer aquela curva sem bater. A FIA decidiu ouvir a alegação da Red Bull, mas não acatou. Em reunião já na Hungria, a entidade entendeu que a equipe criou as evidências do caso. Tudo ficou como antes, mas as bravatas e o descontentamento seguiram. E dos dois lados, porque a Mercedes retrucou a adversária, lamentando a tentativa de manchar a reputação de Hamilton. E foi nesse clima que a Fórmula 1 correu em Hungaroring. Um como nada é tão ruim que não possa piorar, a prova dos Taurinos ficou completamente comprometida no boliche promovido por Valtteri Bottas logo na largada com o piso molhado. O finlandês conseguiu tirar Pérez e Verstappen. O mexicano acabou abandonando, enquanto o holandês ainda seguiu, mas com um meio carro uma vez que toda a parte da lateral direita, bardboards e trechos do assoalho foi arrancada. Max correu com um prejuízo grande e dá um force em uma pista travada terminou em nono. Hamilton, por sua vez, foi o segundo, ajudado pela desclassificação de Sebastian Vettel. Portanto, a Red Bull saiu de férias atrás da adversária. Max tem oito pontos de desvantagem para o britânico. Mas não é só isso que preocupa os energéticos. Por conta da severidade do acidente na etapa inglesa, a Honda precisou promover a terceira troca do motor, que só deveria acontecer mais à frente no campeonato. Então, é muito possível que Verstappen tenha de lidar com punições em momentos decisivos da segunda metade da temporada. Além disso, a Pérez e a dificuldade de tirar mais do carro austríaco. No entanto, existe algo ainda mais perturbador para os taurinos. A Mercedes acertou um pacote de autorizações. Em Silverstone, o ritmo de corrida já foi muito mais consistente do que vinha acontecendo, e na Hungria, a esquadra apresentou uma clara vantagem em performance, algo que não acontecia desde o GP da Espanha. A Red Bull ainda está no jogo, claro, apesar de ter quase colocado em risco a disputa do título. Max e esse RB16B são trunfos essenciais, mas o preço por qualquer pequeno vacilo será alto.